beleza vamos lá e saudação internauta seja bem vindo eu me chamo André e você está no primeiro jogo como vocês já devem saber está para lançar Mortal Kombat 11 e como aquecimento prévio vamos jogar a saga Mortal Kombat aqui no canal Vou começar pelo primeiro se você quiser que eu traga mais mortal aqui para canal deixe o seu like e sem enrolar vamos para o jogo Jogar com a Sônia! Uma curiosidade aqui: é o primeiro Mortal Kombat que eu conheci foi o 2, depois o 3. E só depois é que eu fui conhecer o primeiro Mortal Kombat. Ou seja, pra mim, na verdade, esse aqui não foi o primeiro. <risos> E o primeiro já foi! Flawless Victory Fatality E agora Kano Ih, olha o cara aí, que é isso? É o Reptile Esse jogo é cheio de curiosidades não daria nem pra contar todas aqui no vídeo. Eu não me lembro como é que faz pra enfrentar o Reptile. Se você souber, coloca aqui no vídeo. Oito. Coloca aqui nos comentários do vídeo. Finish him. Fritality. E agora, Raiden. Inscreva-se e ative as notificações para não perder os próximos vídeos. Dorma! Sonia wins! Fatality! Test your might! E agora Liu Kang! Fight. Vamos lá, pra cima dele! só, Sonia wins! Flawless victory! Olha só que interessante, eu fui reparar isso só agora quando fui gravar o vídeo. É que o fatality da ponte não é considerado fatality ainda. Ainda não existia o stage fatality. E agora Scorpion! Também conhecido como Sub-Zero Amarelo. <risos> Por isso que não vai para fase do Reptile se você derruba o cara da ponte. Pois não é considerado fatality. Oi, Sonia wins. Flawless victory. Fatality. E agora Sub-Zero. Fica frio aí, meu irmão. <risos> Tapu Tapu Wins, Slawless Victory, Fatality! Test Your Might. Agora, Mirror Match. Sônia contra Sônia. <tossos> Fight, De novo! Beleza! Flawless Victory! Fatality! E agora endurance. Agora as coisas se complicam, hein? Agora são dois para enfrentar. <risos>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 Beleza, Sônia, Win Fatality! Vamos para o próximo. Toma socão na cara e de novo. E de novo. E de novo. <risos> Só socão na cara. Foi. Beleza, fatality, test your mind. E agora vamos para o último Endurance. Oi. Curiosamente vamos terminar o jogo contra o mesmo personagem que começamos. Sonia wins Fatality E agora vamos para o chefe Goro E toma voadora Flawless victory Fight. Voadora nele Ah, não! Solta ela, solta ela! Maldito! Agarra sua mãe! Toma! Sônia Wins! E agora? A batalha final! Shenzong! HA! Toma! Fight. E fora! E é isso aí! Beleza! Então é isso, muito obrigado por ter acompanhado até aqui, conto com sua presença no próximo vídeo, se quiser mais mortal não esquece do like e até a próxima!